Então vamos agora resolver uh, esta equação que aqui se apresenta. Uh, primeiro, para a aplicação da forma solvente temos que escrever na forma canónica. E para isso tem aqui um uh, caso notável caso para, para, para desenvolver. Isto é, fica o x, este caso notável fica ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, isto é 2 vezes x vezes 1, um, que vai dar 2x, mais 1. Um. Igual a 3, que é o que já estava no segundo membro. Passando tudo para o primeiro membro e adicionando os coeficientes que eu puder, isto é, os monómios que eu conseguir, 1 um menos 3 que vai dar menos 2. E agora já obtenho na forma canónica, já podemos tirar o coeficiente do A, do B e do C. Então fico com A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 2. Aplicando a nossa fórmula solvente. Por substituição, eu obtenho menos menos 1. Volto a chamar a atenção para, no caso do B ser negativo, vocês têm que ter atenção a este sinal. E mais ou menos raiz quadrada do menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 sobre 2 vezes 1. Agora vamos fazer os cálculos que eu fazer. A tensão menos com menos vai dar mais. Este menos 4 vezes 1 vezes o menos 2 vai dar mais 8. Posso fazer a conta dentro da raiz, 8 mais 1 dá 9, sei que a raiz de 9 é 3 e então vou dividir as duas expressões, isto é, fica 1 mais 3 sobre 2 ou 1 menos 3 sobre 2. Aqui ele está separado, isto tenho aqui uma, uma, implicação, uma equivalência a, a mais e fico com 4 sobre 2 e com menos 2 sobre menos 2, obtendo assim a minha solução que será o 2 e o menos 1. Um.